O Hospital Veterinário Universitário da UFSM retomou o horário integral de atendimento para a comunidade, entre as sete e meia da manhã até as 7:30 da noite. Estão disponíveis os serviços de clínica médica, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, ortopedia, neurologia, cirurgia geral e minimamente invasiva, oncologia e patologia clínica e veterinária o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria concentra diversos profissionais altamente capacitados nas diversas áreas dentro da medicina veterinária. Então, o tutor que trouxer o seu animal ao Hospital Veterinário pode, ao mesmo tempo, no mesmo dia, né, realizar vários procedimentos de acordo com a necessidade, sem necessidade, sem precisar se deslocar para outros centros. O hospital está localizado no prédio 97 e atende animais como cães, gatos, cavalos, bovinos, ovelhas e silvestres. Os preços das consultas custam R$ 65,00 para a clínica, R$ 120,00 para a oftalmologia e R$ 90,00 para outras especialidades. Em casos específicos, o orçamento precisa ser consultado diretamente com os médicos veterinários. Para consultas, é necessário ligar para o número 3220-8167 ou... 3220 8817. Em casos de emergência, o atendimento é realizado sem necessidade de agendamento prévio. Os serviços prestados pelo HVU são fundamentais não apenas para a comunidade em geral, mas para a formação de graduandos, pós-graduandos e residentes em medicina veterinária da universidade. Aqui, os alunos podem exercer suas práticas profissionais sob orientações de seus professores. O curso de medicina veterinária né, é caracterizado por produzir vários profissionais de alto gabarito que aqui passaram, que aqui começaram as suas digamos as primeiras primeiro contato com os animais em termos de veterinária dentro dessas instalações, né? e aqui os alunos são expostos a situações reais que eles encontram vão encontrar depois na sua vida profissional vendo o paciente o paciente doente, o paciente traumatizado, ou com um problema neurológico, um problema oftálmico participando do atendimento, isso caracteriza o hospital-escola, que ele precisa ser um hospital ao mesmo tempo que ele é uma escola que permite dar oportuniza, né, a, a, o aprendizado ao aluno, e esse aluno participando de todas as etapas do processo de atendimento, desde a chegada dos animais né, até os procedimentos mais simples ou os mais complexos, né, e o aluno, então, vai acumulando essa bagagem. Os alunos que auxiliam na rotina do hospital são treinados para atuar em procedimentos que vão desde a triagem aos mais complexos. Na sala de aula a gente tem basicamente uma, uma vivência teórica, né? a gente conversa, a gente interage com, com os professores, mas é, é mais na parte teórica mesmo. A vantagem da residência é que ela possibilita uma, uma prática assistida. É, esse é o diferencial da residência, então a gente está assistido. Então eu estou aqui junto com os tutores, Junto, né? Então é eu, os tutores e os animais e a, fazendo um atendimento, como qualquer outro, mas caso haja necessidade de uma segunda opinião, a gente tem ali a, a, a possibilidade de recorrer a um professor.